Os puxos aqui na área, desta vez trazendo o Rodder para ensinar para vocês as melhores estratégias, os três, principais, os três principais spots deste mapa. Entendeu? Entendeu, né? Vamos entender? Vamos entender, Gindashi. Gindashi? você entendeu, Gindashi? Entendeu, Gindashi, filho da puta. Entendeu. Pronto, vou precisar de um ajudante. Ajudante, por favor, aparece Ah, ele, ele. aí. é um suicida de merda. Não conseguiu se morrer. E não conseguiu se morrer. Né? Não precisa se <risos> morrer, né, seu filho da mãe? Vamos lá, Ino Vamos Dessa lá. Vamos ver se não tá esperto pior. aqui. Pino, qual é o melhor spot pra matar neste mapa? É simples é... Praticamente são. Dois de quero... O melhor. O melhor. Pra você. O melhor. Melhor. É melhor é aqui. Só que. É assim, é assim. Esse mapa. É muito complicado, na verdade. Tem que ser bom para dominar esses spots aqui. Não é qualquer um, não. Tem que ter habilidade quando o cara tá vindo, é que Desculpa, tá muito é... bem, que vem dali. E não falou a coisa certa aí. Este mapa, ele não aparenta ser, mas ele é muito aberto. E é um dos mapas mais difíceis de você fazer um frag monstro, é este mapa, por conta disso. Ele é muito aberto. Tá ligado? Se você for um cara... Se você faz um monstro desse lugar aqui. Se a gente faz uns 60 barracipos aqui. Pode ter certeza que você é um monstro. viu? Porque esse mapa é muito difícil de dominar. Porque é muito aberto. Aqui, ó. Essa posição aqui. Tá vendo essa aqui? É a melhor posição do jogo. Porque você tem guarnição aqui. E proteção, né? Parcial daquele, né? Fundão. Pegando quem tá correndo ali pela parte da... Como é que se chama aquilo ali? Da... Cachoeira aqui é uma cachoeira, lá, uma hein? represa, uma represa, aí tem... Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver lá, vamos ver aqui. Pronto, é essa parte que eu tô falando aqui, Qual é o nome disso aqui? É uma cachoeira, né? Uma coisa linda. Né? Como é que se chama aqui? Represa, né? A represa, o barranco, cachoeira, né? não. É o barranco, é, né? É. O barranco. Como é que se chama, caralho? Eu vou Barragem. jogar... Eu vou jogar granada. Coisa a barragem exatamente pronto. não achou a palavra certa, barragem. Pronto, estaremos aqui, guarnecido dessa parte com vantagem, pois o nosso lado direito é o lado melhor para tirar nesse jogo e guarnecido parcialmente por conta do fundão, pois tem esses caixinhas, aqui. E tem essa partinha ali, ó. Daí não, aí fica aqui, ó. Pá, entendeu? É um lado muito foda de controlar. Porque as pessoas quando vierem subindo aqui, você vai escutar os passos delas aqui embaixo. E não, vem aqui por baixo, anda aqui embaixo você. vai lá, vai lá. Anda lá por baixo lá. Tá vendo? Você tá aqui, ó. ó. Tá vendo? Ó. Ó, ele andando por baixo. Dá pra ouvir tranquilamente, tá vendo? Ó. Ele sabe exatamente quando ele vai vir pra cá. <risos> Se você tem, né, estudou direitinho esse jogo, começou a estudar a ciência do som, você sabe que se guia pelo, pelo barulho entendeu aí fica bem fácil quando você tiver aqui ó você escuta os caras vindo daqui, ó vem caindo vem cá corre pra aqui assim ó aqui ó corre assim corre pra cá assim como vai ah tá vendo? Deu pra escutar, é bem baixinho mas deu, porque ele tá distanciado de ruído mas deu pra escutar tipo você tem vantagem total porque se você tá aqui dentro ó se você estiver aqui exatamente aqui as pessoas não nascem mais aqui, ó, entendeu? Ou seja, você tá bem hum. feito aqui, tá ligado? Bem protegido. E este é o melhor do canto do mapa porque do outro lado você não consegue fazer isso de maneira total. Tá entendendo? Vou até mostrar lá. Vamos logo lá hein? Vou mostrar pra galera para eles não entenderem errado. Pensando que ah, tanto faz desse lado como do outro lado. Não, o outro lado é totalmente desleal. Porque você tem uma desvantagem absurda. Porque quando você tá camperando aqui você tá no lado direito, mas você leva a bala de tudo que é lado aqui. E se a pessoa descer por aqui, fuzila você fácil, porque você tá com o botão esquerdo aqui, ó. Tá né? vendo? Você tá do lado esquerdo aqui, e ele tá do lado direito aí, fuzilando você, entendeu? E você tá desvantagem. Não tem vantagem. Quando você tá aqui, ó, exatamente aqui, fazendo ponto aqui, pegando quem tá vindo lá, o cara chega aqui facinho e fuzila, tá ligado? Não tem proteção. Se você cá se quiser ficar por aqui, fique, mas é sua conta e risco. Viu? Esse lado aqui não é um lado bom, mas se você tiver desesperado, os outros lados tiverem tomado, você vai. e me diz aí, qual é o segundo melhor spot depois daquele mas lado? Esse lado Aqui também, aqui é um spot bem apelão. Ó, torrinho da vez. Você pega o cara que tá <risos> na cena ali. Mas também só tem ele, né? Que não nasce mais ninguém aqui, só vem aquele cara ali, mas toda hora nasce, o cara pensa que é deixa. É, mas é arriscado. Cara. É arriscado. E é esse mapa aqui, na verdade, eu não, eu não campero não. <risos> eu é, e, no, cima, e no falou uma coisa certa, galera. Este mapa não serve para camperar. Se você quer camperar, você tá enrascado aqui, porque como você é um mapa muito aberto, e vem muita lateral, então é melhor você sair ruxando, não ficar parado, mas é arriscado porque tem que ter um plano de rush, não é só sair ruxando que nem um doido animal de teta não, tipo aqui ó, existe um mapa, quando você nasce em algum lugar, digamos, vamos lá indo, vamos lá, se você nascer aqui ó, você tem que trocar de campanha automaticamente, porque aqui é um péssimo lugar, muito aberto. Você nasceu aqui, ó. Fudeu. E, tipo, se você quer trocar de lugar, você tem que ter um mapa na sua cabeça de onde você vai parar. Entendeu? O ideal, então, é você seguir os tiros. Tá ligado? Você escuta os tiros. Você vê os tiros do mini mapa. Tá vendo ali, ó? O mini mapa do ladinho ali, ó. você O, o alvo aparece. Fica vermelhinho lá. Você segue esses tiros. Eita, pô. Tem gente atendendo ali. Então, eu vou pra cá. Eu vou pra cá. para pegar esse cara que tá atirando aí. Tá vendo Vai matar o cara aí. Entendeu? É Aí sim funciona. Mas se você por acaso quiser camperar, eu, o hino não sabe, mas este é o melhor lugar que tem para camperar. Se você quiser fazer frag, depois ali de cima, este aqui é o melhor lugar que tem. Este aqui, ó. Exatamente essa posição. Você tomando controle sobre esses dois lados aqui, você faz um frag da porra. Se você tiver de 12, aí que você faz frag mesmo. Você controla esse respawn aqui, que nasce muita gente aqui embaixo. Você tem o controle lá de cima, você sabe quem tá lá em cima para antecipar e você tem esse controle dessa partezinha aqui ó, vai tomar de conta aqui, que muita gente vem vindo aqui e vem, vem andando desavisado, você como tá vendo ele, ele não tá vendo você, você sabe? Pá, fuzila ele, entendeu? E aqui em cima, tipo quando você tiver aqui em cima, ah, não tem ninguém vindo aqui embaixo, ah, mas tem é alguém aqui em cima, então eu vou fazer isso aqui ó, você faz a corrida da vitória que eu chamo, você sai rushando, entra por aqui ó, né? fuzila quem tiver de fuzilar, fuzilar, pá pá que pá papapá, papapá, pá, papapá, pá, Mata quem tiver que matar e volta, tá ligado, por aqui, assim, vê quem tá aqui, fuzila quem tiver e volta pra cá, tá entendendo? Na corrida da vitória o chamo. Aí você vai morrer algumas vezes, você vai morrer, tá ligado? Mas o importante mesmo é você botar na cabeça, você precisa é, camperar mesmo em alguns pontos, porque tem pontos que tem vantagem, né? Que é este ponto aqui. Morreu. uma bunda dele. Entendeu? Então... É isso, galera. Esse mapa se resume praticamente a esses três pontos. E se você que também quiser camperar naquela, naquele bequinho lá, ele também é um quarto ponto bom, né? Se você quiser por acaso camperar aqui, ó, para fazer fragzinho do quem tá nascendo aqui, controlar essa parte aqui, também é muito bom. Viu? Você que sabe. Mas e não vem cá. <risos> Filha da puta. Valeu, galera, é só isso. Pronto, aqui atrás de tu burro. Porra! Eu tô atrás de tu, velho. Eu ia te matar, Eu devia te matar, só sacanagem. <risos> Misericórdia, meu Deus do céu.